Olá, aqui é da English Experience e agora iniciamos a nossa terceira aula de um total de 10 da websérie Meu Novo Mindset que eu tô trazendo aqui no canal para te ajudar a se desenvolver, desenvolver a sua mente e melhorar os seus comportamentos que naturalmente vão te ajudar a performar em sua vida de modo muito melhor. Olha, se você não viu a aula 1 e 2, eu sugiro que a assista, uma vez que essa websérie é uma sequência de conteúdos que conversam entre si e um complementa o outro. E também para você entender por quê, que eu gero aqui no canal de inglês conteúdos que parecem que não estão relacionados a inglês. Mas só parece mesmo, tá, gente? O link das primeiras aulas se encontra na descrição deste vídeo. E se você está gostando dessa websérie e gostaria de aprender inglês de um modo bem diferente, usando tudo isso que eu estou trazendo aqui para você, recheado de técnicas de PNL, coaching, hipnose e exercícios de neuroaprendizagem, então a sua oportunidade chegou. Eu tenho um curso de inglês de imersão, seis meses focados em desenvolver o seu inglês e desbloquear a sua mente para você aprender muito mais rápido e finalmente chegar na tão sonhada fluência de modo simples, rápido, fácil. Dá uma olhada na descrição deste vídeo porque também tem um link que vai te direcionar para uma página no meu site onde eu explico detalhadamente tudo sobre esse curso incrível e que você ainda vai contar com um cupom de desconto de 80% é isso mesmo gente 80% Simplesmente pelo fato de você estar participando dessa websérie. Então confere lá e não deixe essa oportunidade passar não, hein? Bem, na aula de hoje eu vou te ajudar a eliminar de uma vez por todas as tão faladas crenças limitantes. Você pode mudar completamente de vida, casar de novo, mudar de emprego, até ganhar na mega sena. Mas se você não mudar as crenças que limitam a sua vida, você vai repetir os mesmos erros em pouco tempo você vai ter os mesmos resultados que você tinha antigamente. Então assista com bastante atenção toda a aula de hoje e please, faça do jeitinho que eu ensino a técnica de hipnose que eu vou aplicar em você hoje. Mas olha só, só faça essa técnica depois que você realmente seguir todas as minhas orientações no decorrer da aula de hoje. Ah, e claro, não poderia faltar. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa esse joinha aí no vídeo, porque seu YouTube te informará sempre que eu lançar uma aula nova e você vai garantir que não vai perder nenhum dos meus conteúdos, que certamente poderá te ajudar bastante. E se você está curtindo esse conteúdo e acha que alguém poderia se beneficiar dele, já compartilha esse vídeo também. Bora espalhar o bem aí e ajudar quem precisa. Então vamos ao que nos interessa. Né? Desde o começo das nossas vidas, nós buscamos referências em outras pessoas. Primeiro são os nossos pais, depois os demais familiares, passando pelos professores e amigos. Gente, todos esses contatos com terceiros, com essas outras pessoas, vão moldando os nossos modelos mentais, assim como as nossas próprias experiências. São influências positivas e negativas, que criam a nossa percepção das coisas e do mundo. No entanto, elas nem sempre representam a realidade. É aí que nascem as chamadas crenças limitantes, aqueles pensamentos que mesmo inconscientemente levamos como verdades absolutas, ainda que não funcionem bem assim na prática. Olha, podemos dizer que elas são uma espécie de desculpa que impomos a nós mesmos para que permanecemos naquela tão famosa zona de conforto em uma aparente, apenas aparente segurança. O que nem todos consideram que esse tipo de pensamento pode ser muito nocivo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, quem não se arrisca um pouco, dificilmente vai fazer algo diferente. E como atingir então os seus objetivos repetindo mais do mesmo, ficar sempre nessa repetição aí, nesse padrão comportamental e mental. As crenças limitantes, na grande maioria das vezes, são pensamentos inconscientes que aparecem como mecanismos de defesa para evitar eventuais frustrações. Em um momento do passado, você pode ter sofrido com algum episódio específico e agora, toda vez que esse gatilho é acionado, o seu inconsciente dá um jeito de tentar bloqueá-lo. Por isso, um bom exercício para se livrar das crenças limitantes é ir em busca da raiz do problema. Ou seja, encontrar o agente causador dessa negatividade. Mas não se preocupe que daqui a pouco você vai experienciar uma técnica poderosíssima de hipnose mesclada com PNL. É tipo uma bomba atômica para a gente poder acabar de vez com essas crenças limitantes aí que está atrapalhando a sua vida. Uma pessoa que vive cedendo as crenças limitantes é alguém que dificilmente vai conseguir atingir seus objetivos e tende a viver uma vida frustrada sempre que uma dificuldade aparecer ela vai acabar fazendo o que desistindo sentindo que não tem capacidade de superar ao mesmo tempo em que esses pensamentos servem como mecanismo de defesa eles também podem colocar você para baixo isso porque quando você parar para refletir sobre a sua vida você vai ver quantas oportunidades deixou passar por não renunciar ao que? Ao tão falado medo. Que na verdade acaba dominando e controlando toda a nossa vida se a gente deixar. E aí, será que você reproduz crenças limitantes? Bora fazer um pequeno teste e veja com quantas das frases que eu vou falar daqui a pouquinho você se identifica. Sou muito velho ou sou muito novo para isso? Para fazer alguma coisa? Vou viver a vida inteira sozinho ou sozinha? Não é possível ser feliz no trabalho. Trabalho é só obrigação, não tem um jeito. Não tenho dom para isso. Ah, eu sei que eu não vou conseguir. Pode fazer você, porque se eu fizer, eu sei que vai dar errado. Nunca vou conseguir, porque me falta sorte. É muito difícil conseguir dinheiro. Não consigo aprender inglês. Inglês é muito difícil. Homem nenhum presta. E aí, com quais dessas frases você mais se identificou? Todos os exemplos de frases que eu acabei de citar são crenças limitantes, bastante comuns. Eu vejo bastante dos meus clientes. Mas sabe do que elas se diferem dos fatos? A resposta é que elas não representam necessariamente uma realidade. São apenas uma projeção de como estamos nos sentindo em relação a uma situação. Normalmente a crença não tem embasamento lógico ou científico, é algo que colocamos na nossa cabeça e que tomamos como uma regra, uma verdade absoluta. Se contra fatos não há argumentos, como diz o ditado popular, buscar uma reflexão e ser racional é uma ótima forma de refutar um pensamento negativo infundado. É lógico, gente, que algumas crenças podem ter algum tipo de fundamento, alguma experiência pela qual você passou, mas assim, via de regra não é isso que ocorre. Por isso, é necessário distinguir algo que foi projetado na sua mente e que pode ser alterado e superado daquilo que é um fato e não tem possibilidade alguma de mudança. Bem, agora que você já sabe a diferença entre crença e fato, fica um pouco mais fácil para identificar os seus pensamentos limitantes. Uma boa dica para isso é refletir sobre o seu passado e tentar lembrar de algo que você gostaria de ter feito, mas que por alguma razão você não fez. Então procure encontrar a justificativa que você deu naquela época para não cumprir esse referido desejo. Depois dessa reflexão, a resposta encontrada foi ou não foi baseada em uma crença limitante. E a gente não precisa ter vergonha não, porque não tem nada de errado em admitir isso. Pelo contrário, é isso que vai te ajudar e vai te libertar dessas crenças limitantes. Então, bora procurar daqui para frente não ceder mais esses pensamentos restritivos para então seguir em busca dos seus objetivos pessoais e profissionais. E é nisso que eu vou te ajudar agora. Bem, o seu trabalho agora é encontrar as suas crenças limitantes. Aquela frase aquele pensamento que sempre está aí na sua cabeça e que você fica repetindo com frequência e te limita de fazer aquilo que você realmente quer fazer, que você quer conquistar na sua vida. Então após encontrar essa crença limitante ou essas crenças, não sei quantas você vai encontrar aí, procure criar uma crença fortalecedora. Normalmente a crença fortalecedora é o oposto da limitante. Quer ver um exemplo? A crença limitante é dinheiro, é muito difícil conseguir, muita gente fica falando isso. Então transformando ela em uma crença fortalecedora fica, dinheiro é fácil de conseguir ou dinheiro é simples de conseguir. Então busque se lembrar de três pessoas que você conhece que conseguiu dinheiro de um modo rápido, fácil ou simples. Deixe da forma honesta, né pessoal? Ou tente então se lembrar de situações em sua vida que você conseguiu dinheiro de modo fácil. Não sei, por exemplo, talvez você fez um trabalho que era um trabalho simples e você conseguiu ganhar uma boa grana em relação àquilo. Então busque se lembrar de algumas situações na sua vida ou na vida de outras pessoas e o dinheiro veio mais rapidamente, mais facilmente. Então anote tudo isso em um papel. Anote a crença limitante, anote a crença nova, que é essa fortalecedora, essa coisa positiva e esses fatos, pessoas ou situações que confirmam a sua crença nova, a crença fortalecedora. Em seguida, volte aqui para este vídeo e escute o áudio hipnótico que eu preparei especialmente para você, para que você finalmente se livre das suas crenças limitantes. Ah, importante, ouça esse áudio uma vez para cada crença, então por exemplo, se você encontrou três crenças, ouça esse áudio três vezes, uma vez focado em uma crença de cada vez. E antes de prosseguir, aproveita e compartilhe o link deste vídeo com aquela pessoa que é especial para você e que você deseja que ela também se beneficie desse conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal. É só clicar no botão compartilhar, que está logo abaixo desse vídeo, e mandar lá no WhatsApp para essa pessoa, mandar para aquele grupo que é bem especial para você. E lembre-se de você ir para um lugar calmo, silencioso, se certificar de que ninguém vai te interromper, usar fones de ouvido e simplesmente seguir as instruções que vão estar no áudio. Boa hipnose para você. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo. Enquanto você inspira e expira,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 Imagine-se agora em um prédio, na cobertura desse prédio, em um lindo apartamento, um apartamento enorme, com vista para o oceano, o um apartamento dos seus sonhos, o seu apartamento, com lindos móveis, lindas decorações, com o seu aroma preferido, talvez até tocando aquela sua música que você tanto gosta, e você aí, no centro desse apartamento, se sentindo bem, se sentindo feliz. Contudo, ao olhar para a sala, no centro do apartamento, você percebe que existe um objeto desagradável de olhar. Um objeto feio, talvez até com um odor desagradável. Eu não sei que objeto é esse, mas você sabe qual é, não é mesmo? Fale em voz alta, que objeto é esse que te dá pavor de olhar? Desagradável, feio, esse objeto... Representa a sua crença limitante, aquela que você escreveu no papel, aquela que te limita de alcançar os seus objetivos. Esse objeto feio e desagradável representa essa crença. Isso mesmo, muito bem. Observe o tamanho desse objeto. Observe a cor desse objeto. Observe o formato desse objeto. Isso. E logo, logo você vai se desfazer desse objeto. Logo, logo, esse objeto que não pertence a esse lindo apartamento não estará mais aí. Então tome uma respiração profunda e busque aí no seu apartamento uma sacola, uma pá, qualquer coisa que você possa pegar esse objeto e colocar em uma sacola ou em um carrinho de mão, do jeito que você achar melhor. Isso mesmo, muito bem. Coloque dentro dessa sacola de lixo, ou dentro do carrinho de mão que você imaginou. E agora comece a carregar para fora esse objeto, para fora do seu apartamento. Saia do seu apartamento, vá para o corredor do lado de fora do apartamento, em direção ao elevador. Caminhando e carregando esse objeto junto com você. Entre no elevador e aperte o botão subsolo. Isso e na medida que você aperta o botão subsolo as portas do elevador se fecham e ele começa a descer eu vou contar de 5 a 1 um, e a cada número que eu conto esse elevador vai descendo vários andares de vez e quando eu terminar de contar a porta do elevador vai se abrir e você estará no subsolo desse edifício desse prédio 5 descendo descendo quatro, Aprofundando. Três. A meio caminho entre aqui e lá, lá e aqui. Dois. Descendo ainda mais profundamente. E quando eu falar o último número, você estará no subsolo. Um. As portas do elevador se abrem e você está no subsolo. No final do corredor do subsolo, você percebe que existe uma porta, uma porta vermelha, grande. Escrito nela está museu de crenças limitantes, você vai caminhando em direção a essa porta e você sabe que ali dentro está todas as crenças limitantes, todas as crenças antigas que você já teve, lá dentro está armazenado tudo aquilo que já não é mais importante para você, tudo aquilo que você se libertou, que você liberou da sua vida. Crenças como, por exemplo, de quando você acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e outras crenças limitantes que você teve na sua vida, mas na medida em que você evoluiu e que você cresceu, simplesmente deixou de fazer parte de você. Isso mesmo, muito bem, enquanto você caminha, a porta do seu museu de crenças limitantes se abre e você entra lá dentro, e você percebe vários objetos feios e desagradáveis, alguns até quebrados. Isso mesmo, você escolhe um local para você colocar essa crença limitante, vá no local que você escolheu e coloque, despeje lá, se você sentir vontade, quebre, pegue um martelo, alguma pá e quebre, se estiver ok, simplesmente deixe o objeto aí, mas se você sentir vontade, quebre, esfarele, faça o que você achar melhor e simplesmente deixe o que sobrar da sua crença limitante aí, porque a partir de agora ela não mais pertence a você. Isso mesmo, muito bem você vai saindo do seu museu de crenças Em direção ao elevador Caminhando, caminhando Isso mesmo, muito bem Isso As portas do elevador se fecham Ele começa a subir E agora você vai em direção ao terraço Do seu edifício Subindo, subindo, subindo Passando por vários andares Passando até pela cobertura Que é o seu apartamento Chegando lá no terraço Isso mesmo, muito bem as portas do elevador se abrem. Você percebe que ali naquele terraço do edifício tem um objeto no centro, no meio do meio, no meio do meio do terraço. Tem um objeto lindo, brilhoso, iluminado. Você sabe que alguém ou alguma coisa muito especial deixou ele ali para você. Você consegue até sentir um aroma agradável, talvez até o aroma que você mais gosta. Enquanto você caminha em direção a esse objeto, você percebe que ele, na verdade, representa a sua crença fortalecedora. Aquela sua crença que você escreveu e que agora ficará no lugar daquele objeto desagradável. Essa crença que agora fará parte da sua vida. Porque você acredita nela e porque ela quer o seu bem. E a sua mente inconsciente também quer o seu bem. caminhe em direção a esse objeto. Observe o tamanho que ele tem. Observe o formato que ele tem observe a cor que ele tem e sinta até mesmo esse cheiro agradável esse aroma confortável para você isso mesmo, muito bem tome uma respiração profunda e agora colete esse objeto com as suas mãos se sentindo grato, merecedor merecedora dessa mudança inconsciente profundamente que está ocorrendo em sua vida colete este objeto caminhe em direção ao elevador eu vou contar de 3 a 1 um, e quando eu terminar de contar você estará mais uma vez no seu apartamento 3, descendo 2, aprofundando 1 um. e as portas do elevador se abrem você vai caminhando em direção ao seu apartamento mais uma vez aquele apartamento lindo com vista para o oceano, com móveis lindos, decorações incríveis. E você escolhe um lugar muito, muito especial para você deixar esse objeto que agora faz parte de você e da sua vida. Escolha um local e coloque esse objeto lá. E contemple esse objeto. Se sinta merecedor, merecedora disso. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. E simplesmente deixe que a sua mente inconsciente integre todas essas mudanças mais profundamente na sua mente inconsciente. E quando ela terminar de integrar tudo isso dentro de você, você volta a abrir os seus olhos. Isso mesmo, muito bem.